Aposta quanto que o filho da puta do Handel vai. Vai aprontar e vai dar uma de chupa-rola. Mas eu tenho que fazer uma. Ah. Se toparem com algum problema, gritem pra eu saber onde achar os corpos